para você que vai fazer concurso e que este concurso quem está mandando nele é a Vunesp, tá bom? Então trouxemos aqui, a gente vai fazer uma série aqui, né, de, de alguns alguns episódios <risos> com algumas questões. E vamos mostrar para vocês como que a banca, como que a VUNESP cobra essas questões, beleza? Beleza, então fiquem atentos aí e vamos começar agora com pronomes. Isso aí, que é um assunto bastante complicado que as pessoas acabam confundindo. Só retomando a ideia aqui do que é pronome. Pronome é aquela palavra que pode acompanhar ou substituir um nome, substituir um substantivo, beleza? Beleza? É, a princípio a gente vai ver aqui que são os pronomes relacionados como objetos da oração. São os pronomes chamados oblíquos. Esses pronomes Sim. nós usamos no dia a dia e às vezes nem percebemos. A gente nem se liga nisso, né? é, é, Mas eles estão muito presentes na nossa fala, no nosso texto. Então é importante saber a colocação deles Sim. e o uso, na verdade, ah, deles. Beleza? Mas é, mais especificamente o mim, né? Desses pronomes oblíquos aí, mais especificamente o mim. A Vunesp gosta muito de brincar aí com esse mim, tá? Então... Vamos lá. Vamos lá, beleza? Então, questões do Enem. A nosso o nosso enunciado diz o seguinte: De acordo com a gramática da língua portuguesa, está correto o emprego do pronome na seguinte frase. Então é bom ficar atento a isso. O uso do pronome na seguinte frase. Percebam que ela não delimitou qual pronome é. Então pode ser pronome oblíquo, pode ser pronome reto, pode ser pronome indefinido, pode ser qualquer tipo é isso aí. de pronome, pronome, beleza? Então vamos lá. Então a alternativa A Escolha um serviço para mim fazer. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Não é? A gente já explicou um pouquinho sobre a diferença do eu e o mim, quando utilizar, junto da preposição para. E, olha só, o Nesp cobrando isso. É. Essa alternativa estaria... Errada. Errada. Por que, Victor? <risos> Vamos lá, pessoal. É... A gramática fala o seguinte: todas as vezes que tivermos uma preposição, tivermos uma preposição, eu uso o pronome tônico, É o MIM, o TI, beleza? Eu só não posso fazer isso quando depois deste pronome houver um verbo. E para todo verbo, o verbo requer um sujeito, certo? Então, quem é o sujeito desse cara aqui? O que vem antes dele é o min, só que o mim não exerce a função de sujeito, como o Thiago falou, né? Exerce a função de objeto, certo? Então, o correto seria escolha um serviço para eu fazer. Ih, meu, não funcionou. É, deixa, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar aqui. aqui ó. <risos> Para eu. Eu. Acontece com as melhores famílias. Eita, a preta também está acabando. É. É, acontece, acontece, acontece, acontece, acontece. Então escolha um serviço para eu fazer. É, você pode aqui, um, um macete, um bisu também. Pode tentar colocar assim, ó, para que eu fizesse. Pode tentar colocar aqui, ó, para que eu fizesse. Né? Escolha o um serviço. Ou então você pode pegar só essa parte aqui ó, e tentar, tentar colocar isso para que eu fizesse. Opa, fizer é o verbo, então tem que ser o eu antes. E aí não pode ser. Para que mim fizesse. Não tem lógica, né? Ok? Segunda oração. Você pode levar eu ao cinema? <risos> Muito comum na fala, ok? As pessoas usarem os pronomes do caso reto complementando verbos. Lembrando que pronomes do caso reto sempre serão sujeitos para os verbos. Então, então olha só. Eu posso levar, tu podes levar, ele pode levar, ok? Então, os pronomes nessa situação. Nesse caso, nesta oração, ele está aqui depois do verbo, então exercendo a função de, de objeto. Está errado. Ok? O correto seria? Você pode me levar ao cinema. E aí por quê? Por que, Thiago? Que esse me, esse me, né, tem que vir aqui antes do verbo? Ó, nós temos aqui o caso de uma oração, de uma frase, na verdade, interrogativa. Quando eu tenho frases interrogativas e tenho pronomes do caso oblíquo, esses pronomes devem ser próclíticos, ou seja, nós temos que usar a próclise. O pronome antes, antes do, do verbo. verbo. Então, você pode me levar ao cinema, ok? Ah, Tiago, ah, Victor, se fosse, você pode levar-me ao cinema. Estaria correto gramaticalmente? Não, ok? Então, dentro da gramática normativa, da gramática da língua portuguesa, não. Por que não? Porque nós temos uma frase interrogativa. Então, é, só complementando o que o Tiagão falou aqui, frases interrogativas, frases exclamativas e frases é, que expressam desejos, as né, chamadas de optativas. Né? Então, que Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Nestes três casos temos sempre, sempre, sempre a próclise. Tá? Próclise, pronome antes do verbo. Beleza? Terceira oração. Convido você para que venha com eu para o trabalho. <risos> Meu Deus! Essa tá bem clara, né? É. Essa tá, tá Sem discussões aqui, né? Mais uma vez, o eu, sendo pro nome eu aplico... Ah, aliás, pro nome do caso reto, desculpem. Pro nome do caso reto, teria que ser sujeito, aparecendo de novo como objeto. Não é? E olha que interessante. Muita gente vai achar, ah, bom, então o pronome do caso oblíquo tônico referente ao pronome eu seria o mim. O mim, né? Ok? Ah, então convido você para que venha com mim para o trabalho. Não. Não, não, não, não, não. <risos> na nossa língua o mim e o com se fundem, existe uma fusão entre esses dois. Na verdade, na, a gramática chama de contração. E aí nós teríamos o pronome... Comigo. Comigo. Então... Convido você para que venha comigo para o trabalho. É isso aí. Simples, né? Esse aqui foi o mais mais óbvio, assim, de estar tá errado, né? Próxima. Diante da agressão do filho, a mãe quis questionar ele. E agora, Vitor? Pois é, pois é. Como o Tiago já falou aqui várias vezes aqui ao longo aqui das, das outras alternativas, né, pessoal? Este cara aqui, ó, o ele. que eu vou usar na aqui para ajudar o, o coleguinha... <risos> O ele, como o Thiago falou, exerce sempre a função de sujeito, tá? Então, ó, a mãe que já exerce a função de sujeito, que pode ser substituído por ela, né? Ela, ela quis questionar ele. Eu não posso colocar esse ele aqui. Por quê? Porque eu já tenho um pronome reto exercendo a função de sujeito, no caso aqui, porque eu substituí, certo? Então, eu não posso colocar um pronome reto fazendo a função de sujeito. Deveria ser o pronome oblíquo aqui, o O, tá? Neste caso aqui, neste caso aqui especificamente, questionar O. A gente depois que é, corrigir, tudo certinho, mostrar a alternativa correta aqui para vocês, a gente vai voltar e explicar como fica isso aqui, tá bom? Qual a regra que rege isso aqui, beleza? Se... Então, não é nenhuma das quatro, obviamente, temos a última alternativa como sendo a correta. Já vamos assinar lá porque temos certeza que está correta. Mas qual a razão dela estar correta? O companheiro daquela jovem jura a mala de coração. A mala. Que estranho que fica, né? Fica um som complicado, parece mala de viagem. Apesar do som estranho, a escrita está correta. Ok? Ok. Talvez a Vonesp, né, no momento de fazer a prova, não se atentou a isso. Mas, gramaticalmente está correto, ok? É, antes de entrarmos no assunto, né, porque eu usasse lá, aqui, nós vamos falar sobre acentuação. Por que, que tem acento aqui? Sempre que então, tiver o L ao lado do pronome, vai ter acento, Vitor? Não, não, não necessariamente. Você tem que considerar, esquecer, na verdade, esse cara aqui, ó, e considerar apenas o verbo certo então. e aí você vai prosseguir na acentuação ok nesse caso nós temos um verbo que é uma oxítona terminada em a todas as oxítonas terminadas em a recebem um acentuação para relembrar né acentuação vem aqui no canal um dos vídeos mais antigos nossos mas ainda tem lá tá aqui na nossa playlist acentuação beleza tira suas dúvidas lá e com certeza vai te ajudar ok e falando nisso, né? por que, que você tem que ver isso aí? Porque quem for fazer concurso que a, a banca VUNESP aí que vai organizar, é, que vai cobrar também a parte de acentuação, a VUNESP coloca isso aqui, tá? Então ela pode muito bem fazer isso aqui, ó. Tá? Ela pode deixar aqui e vai pedir para você marcar aqui, não sei o quê, que esteja errada, que esteja certa, enfim, e ela vai fazer isso aqui. Só que você tem a obrigação de saber que essa palavra aqui é acentuada, a mala, né? Beleza? Bom, galera, então como é, qual é a regra para usar o L ao lado do pronome oblíquo O, A, os As? Qual é a regra para isso? Bom, primeiro, toda vez que o verbo terminar em R, em S ou em Z, nós vamos tirar essa terminação e vamos acrescentar o L ao lado do pronome. Então, lá na alternativa D, nós tínhamos questionar ele. Aí o Victor tinha falado, não é? É questionar e colocou o O ao final. Então, olha só. Aqui nesse caso, faltou um ífrem aqui, ó, questioná-lo, porque o verbo estava questionar, tira o R e acrescenta o L ao lado do pronome oblíquo, beleza? amar la a gente viu que era essa da correta na letra E, certo? Por quê? Quando os verbos terminarem então com R, com S ou com Z, nós vamos trocar por L. Percebam que no dia a dia a gente acaba usando L em várias palavras, né, trocando o L e colocando ao lado do verbo quando termina com R. Mas a gente faz pouco quando termina com S ou com Z. Então esse L aqui, olha só o que pode acontecer. Vamos supor, é, Robert Wall fez as atividades. Dando continuidade no texto e tal. Robert Wall, felas. Então dentro de um contexto, esse seria o ideal. Felas. Fica feio? Fica. Por que fica feio? Porque nós estamos acostumados. É, ele quis o exercício, né? ele quis aliás, ele quis, quis o bolo ele, que, lo. percebam que é sem acento porque é uma monossílaba tônica terminada em i, não se acentua percebam que tem acento porque é uma monossílaba tônica terminada em e se acentua, ok? então muita atenção para isso terminou com s, terminou com z né? no caso aqui com z, é com s tira essas duas letras e acrescenta ao lado do pronome a letra l o pronome aqui, ó Pronome acrescentou o L. Pronome acrescentou o L. Beleza? E aproveitando o embalo já da carruagem, né, Tiagão? Vamos ver aqui as palavras que terminam com o som nasal, né? Aquelas que terminam com M ou com on né? No caso aqui do POI, né? Que tem aquele som mais anasalado, né? Vamos dizer assim. Então, todas as vezes que esses caras terminarem aqui com esse som né, anasalado, eu vou colocar o n do lado do meu pronome oblíquo aqui, ó. Então, é a, não é amarraram-lo. Como, neste caso aqui. É amarraram-no. Beleza? Põe-las. Não é põe-las. Põe-nas. Aí eu já acrescento o um N ao meu pronome oblíquo. Acrescento o N ao meu pronome oblíquo. Beleza? Certo? E... Se liguem, porque a Vunesp gosta muito de brincar com essas coisinhas aqui. Provavelmente para eles é um prato cheio. É isso pra aí. Fazer Vamos para mais uma questão? Vamos lá.